até me emociono, porque saí quatro horas da manhã de casa para ter aula com ela. Era assim, uma coisa muito esperada. Hoje estou aqui na, na aula prática do Puga Code, que é um curso paralelo que eu fiz com a pós-graduação de harmonização facial. Hoje mesmo assim tá sendo fantástico, é, teve várias pacientes modelos, é, colegas, assim, o resultado tá sendo tão, tão legal que uma tá fazendo na outra os procedimentos, o empenho da doutora Ana que, que, que faz acontecer pra gente tá aprendendo. como você se sente assim, tendo aula com a doutora Ana? O que que é ter aula com a Ana? Nossa, olha, ontem, até me emociono, ontem a hora que eu cheguei, ainda cheguei atrasada, porque saí quatro horas da manhã de casa para ter aula com ela, era assim, uma coisa muito esperada. Né? Então, assim, estou muito feliz, satisfeita, alegre, ela é uma pessoa fantástica, fantástica. É aquela que pega na nossa mão para poder ensinar. Que são raras pessoas, assim, né? Espero, assim, né? É, tá abrindo uma clínica, ter uma clientela. Levar o nome da doutora Ana junto comigo, né? Que foi graças ao Nipuga, o empenho da doutora, que, que eu acho que eu vou conseguir chegar lá.